um pouquinho tarde já irmãos, então, tô falando bem baixo tá olha eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu considero importante você sabia que o facebook ele sabe todos os seus passos na internet tanto dentro dele como fora dele então, eu vou te mostrar aonde você vai desativar tá bom essa configuração que permite o facebook saber onde você tá tá então, vamos lá você vai buscar por configurações configurações de privacidade. Logo em seguida, você vai estar tá buscando. Aperta aqui em configurações, após configurações de privacidade, você vai estar tá buscando aqui em configurações, tá? Você vai rolar a tela até você encontrar atividade fora do Facebook, tá? Bem essa aqui, ó. Ok, atividade fora do Facebook. Veja ou desconecte a atividade de empresas e organizações que você acessa fora do Facebook. Você clica aqui em cima, Está abrindo, tá vendo aqui, ó? Tá, tá meio de ponta cabeça, mas você percebe aqui, ó, que ele mostrou toda, todos os aplicativos, olha sites, tudo que eu acessei fora do Facebook, tá vendo? Isso aqui é muito sério, olha isso aqui, tudo que eu acessei fora do Facebook, tá vendo? Então você vai desativar isso aqui, mesmo você fora dele, no YouTube, no Google, no Instagram, aonde você estiver, está te monitorando, então se você não sabia, fique sabendo agora, e agora você vai aprender a desativar isso aqui, tá bom? Então, vamos desativar isso aqui, tá? Você vai vir aqui em Desconectar histórico Vem aqui, ó Desconectar histórico Clica nele Ó, tá aqui todo o histórico, ó Tudo que eu Tudo que eu pesquiso, tudo que eu Por onde eu ando aqui na, na internet Tá tudo aqui, tá? Então você vai clicar aqui, ó, desconectar histórico, tá? Nessa, nessa tarja azul. essa tarjinha azul aqui, ó. Desconectar histórico. Então agora que você desconectou o histórico, você vai clicar em mais opções. Mais opções, tá aqui, tá? E você vai vir aqui em gerenciar atividade futura. Bem aqui, ó. Gerenciar atividade futura E no gerenciar atividade futura Você vai clicar Aqui ah. Clica aqui Gerenciar atividade futura Ele abriu E agora você vai Desativar isso aqui, tá? Que aqui é a sua atividade futura no Facebook. Olha só, aqui ó, atividade fora do Facebook. Futura sua atividade futura fora do Facebook. Você vê que ele é bem claro aqui. É sua atividade fora fora do Facebook. Então, imagina tudo aí: WhatsApp, Instagram, YouTube, Google. Toda a sua atividade fora do Facebook está sendo monitorada aqui pelo Facebook. Tá bom? Então você vai simplesmente desativar isso aqui. Fez a pergunta. Realmente você quer desativar? Sim, eu quero. Então você vai clicar nessa tarjinha azul aqui embaixo, tá? Essa azul aqui. Desativar. E está de fato agora desativado. Bom, quero aproveitar para recomendar um vídeo para você. O vídeo do canal Eternidade Passada, o vídeo chamado O Olho da Serpente, que fala um pouco sobre esse monitoramento que é feito. Eu já estou no canal Eternidade Passada, só vou correr a tela aqui para você, só para mim te mostrar a capa do vídeo, né? Para ficar mais fácil para você. O Olho da Serpente, tá? Vai falar um pouco sobre esse monitoramento. Cadê? Olho da serpente, já passou? Não. Aqui. Esse vídeo aqui, pessoal. Então, você busca o canal Eternidade Passada e busca esse vídeo. O olho da serpente, tá? Que está falando exatamente sobre isso, Sobre esse olho que fica te espionando. Que fica vendo tudo que você faz. Monitora, de fato, toda a sua atividade fora da plataforma. Tá bom, meus irmãos? Espero que essa informação ela seja de relevância para você, OK? Beleza? Bom, eu sou o Gleison Santos, canal método secundário, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.